Sabemos que planejar e controlar os recursos que vão ser utilizados numa campanha é base. Só que esse entrosamento entre o pessoal que assessora jurídico contábil e o candidato e a candidata é para lá de necessário. Sem entrosamento, sem que as informações sejam compartilhadas, sem que os prazos sejam cumpridos, que a documentação seja enviada sem que as permissões e proibições sejam obedecidas, não há que se falar em milagre de sucesso. Então, o caminho é árduo mesmo, como tudo na vida. Não dá para esperar milagre em nada. Mas, sabendo fazer direitinho, vocês vão chegar a um resultado certamente aí, muito promissor e coroados de sucesso. Acompanhar com rigor os extratos bancários e o ingresso das receitas financeiras, sempre com identificação da origem. Independente de vocês terem o setor é, contábil, o setor jurídico, vocês, candidatos e administradores financeiros, têm que acompanhar o tempo inteiro os extratos bancários de vocês. Porque é ali que é a porta de entrada dos recursos que estão chegando. Receber recurso que não é de uma fonte permitida ou que tem algum problema, não é problema. Receber não é problema nenhum. Basta que você recolha para o tesouro, que você não utilize, que você devolva para aquela fonte que não era permitida, mas se você não tiver o controle da hora que ele chega para não utilizar, aí sim você vai ter problema. Porque você vai utilizar algo que não deveria. Ter cuidado... A gente, tudo que eu vou falar aqui nesse checklist, a gente vai ver detalhes adiante. Primeiro é só uma passada de olhos mesmo, porque vocês que estão aqui, principalmente os assessores, vocês têm de cuidar para que o assessorado de vocês, o pré-candidato e a pré-candidata, saiba da necessidade de cumprir esse rol. Tá? Ter cuidado para que não haja utilização de recursos de fontes vedadas ou não identificadas. Como eu disse, receber não é o problema, mas utilizar sim. Vamos ver todas as fontes aqui que não podem ser utilizadas. É, dominar o fluxo financeiro nas diversas contas bancárias. Vocês sabem que vão poder receber recursos de pessoas físicas e de... Fundos públicos, fundo partidário e FEFEC, que é o Fundo Especial de Financiamento de Campanhas. Cada origem de recurso transita num tipo de conta bancária. Não pode haver mistura desses valores. Também vamos ver detalhes aqui. Também é importante dominar a dinâmica das transferências e repasses quando o recurso chega via partido. Não é porque o recurso chegou via partido que você não tem que se certificar de onde aquele recurso originalmente está vindo. Se vier de uma pessoa física, embora entre como doação do partido CNPJ, vai ter que trazer o CPF da pessoa física que aportou aquele recurso no partido. Vamos ver também isso detalhadamente adiante. Não negligenciar recibos eleitorais. Recibo eleitoral é um documento que o próprio sistema de prestação de contas do SPCE emite. Esses recibos eleitorais, eles têm várias exceções. Emite para aquilo é obrigatório, para aquilo outro é opcional, para aquela outra forma é dispensada. A recomendação é sempre para que vocês emitam recibo eleitoral para todas as receitas. Fazendo dessa forma, vocês sempre vão ter o controle e as informações detalhadas de todas aquelas receitas que chegaram, financeiras ou estimáveis. Por que, que é bom conhecer as exceções? Porque o recibo eleitoral ele tem que ser emitido em ordem cronológica. À medida que vai acontecendo o fato, vai emitindo aquele recibo. Quando você às vezes esquece de emitir um recibo ou outro, saber a exceção te salva. Porque você fica tranquilo que aquele caso, por exemplo, que você esqueceu, não era obrigatório. E se esqueceu e era obrigatório, o que, que tem que fazer? Emite mesmo fora da época. Não pode deixar de emitir, a gente vai ver adiante quais são as formas que são obrigatórias orientar doadores sobre os limites e as formas de doação. Vamos aprender aqui todos os limites e todas as formas. Por que, que tem que orientar os doadores? Ah, professora, mas a multa, quando há extrapolamento de doação, é o próprio doador quem paga. Isso aí é um problema dele. Em tese e na letra da lei, sim. No mundo real, como é que acontece? Ele vai bater lá na porta do candidato... Para dizer, olha, eu tenho essa multa aqui. Lá no cartório que eu trabalho, a gente tem várias multas por doação acima do limite, que são os candidatos que estão pagando. Mas, pela lei, não é o doador? Sim, mas a hora que ele vai bater na porta do candidato, o candidato acaba pagando. Se for eleito, se for não eleito, já é mais difícil. Acompanhar a regularidade das doações estimáveis, que são aquelas sessões gratuitas recebidas. Qual é o grande problema? Numa, numa campanha, entram recursos financeiros, aqueles que são em dinheiro, né? transações eletrônicas, bancárias. E também temos aqueles recursos não financeiros, que são aqueles empréstimos de bem móvel, de um bem imóvel, aquela prestação de serviço gratuita. No geral, existe uma preocupação sempre em ter a documentação certinha para os recursos financeiros. Mas, muitas vezes, são, negligenciadas as, os documentos, são negligenciados os documentos das sessões temporárias. E é aí que, muitas vezes, o candidato a candidata tem sua prestação de contas desaprovada porque não atentou para esses detalhes. A gente vai também aprender tudo adiante. Respeitar o limite total de gastos, bem como os limites específicos. O total de gastos, até o dia 20 do 7, o TSE vai publicar quais são os valores para cada cargo. E os limites específicos? Há limite para alocar veículos, há limites para alimentação de pessoal, há limite para a própria contratação de pessoal, há limite para usar dinheiro para fundo de caixa. Entender qual é a base de cálculo de cada um também vai ser decisivo para que vocês não comprometam as contas ser muito, ah não, ter atenção às regras para a contratação de pessoal. Não existe campanha sem pessoal contratado. Tomem cuidado porque as regras são rígidas e o que nós estamos vendo nos julgados agora de 2020, muita gente tendo conta desaprovada e tendo muitas multas por não cumprir as exigências da contratação de pessoal que a gente vai ver também aqui quais são. Ser muito criterioso na utilização dos fundos públicos, porque é claro que o rigor é ainda maior. Quando contratarem despesas com fundos públicos, ter cuidado redobrado com o que está sendo contratado, o que está sendo pago, que material está sendo entregue, que serviço está sendo prestado. E tomar ainda muito cuidado com a aplicação das cotas. As cotas raciais e as cotas de minoria de gênero, que hoje são, é a, são as campanhas femininas. Tomar cuidado para que vocês não utilizem de forma equivocada o recurso e depois, como o doutor Flávio Brito colocou muito bem aqui, ter multas de recolhimento e aí não tem como voltar atrás é uma irregularidade insanável. Cuidar da adequada comprovação documental de todas as despesas. Comprovar a materialidade dos gastos. O que, que isso quer dizer? Não adianta você ter simplesmente uma notinha fiscal ou um recibo ali, genérico, dizendo que aquilo foi contratado com aquele recurso para aquela campanha. Tem que ter, de fato exagerada comprovação, tira foto, guarda um modelo do material, faz vídeo recebendo, as caixas que chegaram, o pessoal que está trabalhando, fotografem, documentem, porque a justiça eleitoral, a cada dia que passa, está cobrando mais e mais a comprovação da efetiva utilização do recurso. Ah, inclusive tem uma frase aqui, cadê? Volta um pouquinho. A qualidade documental, ela está diretamente relacionada à aprovação das contas. Prestação de contas que não tem uma boa base documental de comprovação, está fadada a uma desaprovação. Então, atentem aí a isso. Observar a coerência entre as despesas casadas. Você tem lá... Imóveis, comitês eleitorais, mas você não tem nenhuma despesa de água, luz, telefone. Você tem veículos que são, nos documentos abastecidos, é, é, movidos, a gasolina e a etanol. Mas você tem notas fiscais de diesel, de despesa de combustível com diesel. Então, prestem atenção para que nada fique de fora, para que depois, essas notas fiscais são enviadas para a Justiça Eleitoral, vocês não terem questionamentos. Ter muita atenção com as regras das despesas de veículos e de combustível. Vamos aprender aqui detidamente. São regras próprias e isso dá muita confusão. E é tão simples, vocês vão aprender de uma vez por todas aqui. Mas isso desaprovou muita conta agora em 2020. Da mesma forma, o impulsionamento. Impulsionamento também é um item que tem desaprovado contas pela inabilidade na utilização dos créditos. A gente vai falar também. Contrair despesas com prudência para não gerar despesas pendentes de pagamento. Vocês já viram que o partido não vai assumir dívidas de campanha por inabilidade naquela contratação que vocês fizeram. Então, tomem cuidado também com isso. Dominar os tipos de sobra de campanha. A depender do tipo de conta bancária que sobrou recurso, o tratamento é de uma forma. Existem ainda as sobras de bens de materiais e do Facebook. Facebook tem sobra? Tem. O recurso que não foi, o crédito que não foi efetivamente utilizado será uma sobra de campanha. Vocês vão aprender. Falei tudo lá? Falei, né? Opa. Eita, eita. Era aqui que a gente tava? Aqui, aqui. Esse passador não é o meu original, então eu estou apanhando um pouquinho, mas o meu não funcionou. Mas vocês vão relevando. Contrair, já falamos, despesas com prudência, dominar as sobras, falamos. Dominar o SPCE e as suas funcionalidades. Normalmente, eu sempre tenho o curso de SPCE quando a Justiça Eleitoral disponibiliza o sistema com antecedência. E aí é muito engraçado que o candidato, ou às vezes até o partido que não está tão preparado, manda para fazer o curso o técnico de informática. Quem tem que saber as funcionalidades do sistema? O contador, o administrador financeiro e o advogado. Advogado, eu vou ter que me preocupar com o sistema. É importantíssimo que você conheça o sistema, e ele não é difícil. Porque, na hora que a diligência chega, questionando um item ou outro, às vezes é só um erro de lançamento. Foi só a forma de registro que foi feita ali, no SPCE, que não foi adequada. Eu já vi conta ser desaprovada, o candidato recorrer, ser desaprovada depois em segunda instância, porque não entenderam que o que havia de errado ali não era uma ocorrência irregular, mas era somente um lançamento irregular. Vou dar o exemplo. Um veículo doado para a campanha, registrado no SPC, é assim, e no final constar que aquele veículo tinha que ser entregue ao partido, porque era uma sobra não financeira quando, na verdade, o que foi cedido foi o uso do veículo. E nem o advogado, na hora de responder à diligência, ter entendido para retificar o lançamento e a conta continuar com a determinação do veículo. As sutilezas da prestação de contas. E é por isso que essa matéria é tão apaixonante. Porque ela não é, de fato, não é que ela não é para qualquer um. Ela não é para qualquer um que não tem paciência de se dedicar a ela. Porque, como toda paixão, né, requer entrega e investimento de tempo no cultivo e no cuidado do assunto. É, não esquecer a entrega da mídia. Gente, vocês não sabem quantas vezes eu dou a notícia no Balcão do Cartório para o eleitor, que ele está inelegível, porque a mídia não foi entregue. Aí ele chega com recibo, mas eu entreguei a prestação de contas, eu enviei o arquivo pelo SPCE. Só que se não levar a mídia, que o sistema gera com os documentos lá para a Justiça Eleitoral, essas contas são consideradas como não prestadas. Semana passada, a gente tem lá no site do TRE São Paulo, Publicação de um partido que teve as contas consideradas não prestadas, com suspensão dos fundos públicos, porque não apresentou a mídia. As contas transmitidas, isso acontece muito. Tomem cuidado para não achar que o recibo vale somente o do SPC Preparar com antecedência a digitalização dos documentos. Pense vocês na quantidade de documentos que as campanhas vão gerar. Até porque a gente está falando em exagerada comprovação documental. Porque vocês já ouviram que a qualidade da massa documental daquela campanha está diretamente relacionada à sua aprovação. Só que os documentos têm de ser inseridos digitalizados. Se você não se preparar com antecedência e ir salvando pastinhas com esses documentos para inserir somente lá ao final, a gente vai ouvir os detalhes da entrega final, vocês vão ter problema com o prazo. Então, planejem com cuidado isso. Não perder prazos, por óbvio. Prazo é um negócio que... Machuca quando perde, né? Então, tomem cuidado com os prazos. Lembrando que no período eleitoral, os prazos são corridos. Não se suspendem aos sábados, domingos e feriados. Então, fiquem atentos. Candidato, obedecer os nãos, como o doutor Flávio Brito, inclusive, já adiantou aqui, daqueles que assessoram a campanha. E não fazer escondido. Isso aqui acontece demais. Faz escondido e a nota chega a que horas? Lá na circularização, na diligência. Todas as notas fiscais que são emitidas para aquele CNPJ dos candidatos e dos partidos, as secretarias de finanças lá e de, da Fazenda e a Receita mandam para o tribunal. E aí... É muito comum os assessores serem surpreendidos com despesas que chegam que eles tinham dito para não fazer e foram feitas. Quando uma despesa aparece que ela não estava declarada na prestação de contas, significa que não foi declarada a receita que amparou aquela despesa. E aí a gente está falando de quê? Caixa 2. Isso desaprova de plano as contas. Então, obedeçam aos nãos. Desistir de tentar achar brechas para burlar e concentrar-se em respeitar o regramento para blindar a campanha de problemas. Inelegibilidade ou até mesmo a cassação. Mas, professora... Para caçar um candidato, é, é, tem que fazer um negócio muito grave, né? Pior que não. O que que desaprova a prestação de contas? Tudo e nada. Depende. Depende na mão de que analista cai. Depende da forma como a defesa foi feita. Depende da forma como os lançamentos foram feitos. Depende da experiência de quem está analisando. Qualquer coisa pode levar à inelegibilidade. Lá no meu Instagram, arroba, professora Ritagon, eu sempre repito isso. Todas as inelegibilidades, todas as caçações que eu vou vendo, eu vou colocando lá. Para mostrar para vocês como são coisas simples. Nós vamos ver aqui, ao longo da aula, quanta coisa... Já está tendo cassação por pequenas irregularidades, mas que são consideradas graves, principalmente quando se utiliza fundos públicos.